E é aí galera do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo e hoje eu vim gravar um vídeo explicando umas coisas para vocês. O que eu deso a guild e porque eu tô querendo entrar em outra guild porque eu tô atualmente falta quanto tempo para me sair da guild? Deixa eu olhar aqui. Retirado. Falta 38 minutos. Simplesmente porque é difícil lidar com membro. Tenta fazer o que os caras querem, os caras tentam arrumar uma intriga.. Um quer uma coisa, outro quer outra, que agradecer todo mundo e ninguém não ninguém. É muita dor de cabeça. O Solshan, a galera aqui também não, não tá mais aguentando também, não é isso? Não é, Né? A gente quer jogar um jogo de boa, sem stress porra, chega o trabalho, cansado. Aí vem pra um lugar pra ter mais brigas, mais estresse. isso se eu quisesse ter briga e estresse, eu ia encher o saco da minha mulher <risos> O que eu ia fazer? Eu ia, ia deixar, chegar em casa, deixar cheio de louça na pia nem né? ia fazer a comida dela e deixar chegar a puta do trabalho, né, mano? Não fiz porra nenhuma em casa <risos> Concorda? Porra Tô querendo paz, filho Tô querendo relaxar um pouco, sem estresse, mano Então, Uma coisa que a gente fez de legal ontem, que a gente viu que o jogo tem uma coisa da hora que a gente invadiu a Vênus. Por causa, de, por causa que eles fizeram aliança com a gente, nem falou nada, a gente foi lá pro pra eles aí né, porque. Foi é algo divertido, todo moleque foi, se divertiu. Tava sendo legal. Escada a Vênus também, tava empatado. É, depois acabou a, a, a brincadeira porque chegou a caiu, e encheu o saco. Parece que é criança, quer a atenção. Eu vou, vou, eu vou fazer as missões principais aqui, porque. Beleza? Tá, voltando voltando ao assunto do vídeo. É cara, gente, o pessoal quer é eu fico enchendo o saco. Quem fica me pintando? Fica aí, não tô nem aí, te juro. A única coisa que eu tá fazer, eu vou ficar gravando tudo porque relatar para um games tem que ter gravado. Então eu vou ficar com o bagulho gravando aqui 24 horas. Para quando chegar um cara a relatar, só vou e mando lá para um game para dar banho. Não vou me estressar. Se fosse para me estressar, eu jogava LOL, que isso se estressa. É, que eu, ia falar? eu vou tentar entrar em uma guild aleatória, senão a gente vai pegar uma guild qualquer e vai só montar a base, só para ter os benefícios da base. E só. E... Porque o meu foco aqui, como eu o tempo estou repetindo, é ajudar a galera a explicar como fazer esse bagulho e só. E só pra galera que pergunta se é legal ir, ir invadir a base, jogar, tudo, é quando tu pegar uma base do mesmo nível que vocês, cara, sinceramente, pegar uma base do mesmo nível que vocês, com a quantidade de gente, é divertido, cara. Ficar lá no meio a meio, os bichos ficam te matando, ficar matando eles. Não, é divertido, é engraçado. Você troca meia, meia hora de farpas no mundo, depois para. Aí quem? Logo depois eu fui fazer uma DG, cara na DG cheio de. De Achei que ia ser que cada DG que nada. Os caras me tratou super bem na DG até cheguei a morrer na DG os caras me ressuscitou ficavam curando Andromeda então sinceramente é, a Venus tem meu como é que eu posso ficar? meu respeito e com as demais guilds eu acho que são crianças quase demais guilds que ficam com essa gracinha porque meu você acha que ninguém tá se estressando com isso cara quem tá se estressando é criança, a qual o foco do meu vídeo é isso? Eu não sou fã de Cabelo Zodíaco. Vocês querem ver porque eu sou fã? Se fosse desse eu... jogo, tá ligado o webcam aqui, vamos mostrar pra galera? Quer ver porque eu sou fã? Ó, oh, One Piece. Se fosse do One Piece, aí sim eu estaria levando o pessoal, mas não é, cara. Sinceramente, é só perda de tempo. A galera que pensa assim, gente: se eu a montar uma outra guild qualquer, eu não vou querer ficar é, falando, ah, quando a gente vai fazer os bagulho o que tem que fazer, nada. A gente só vai montar a base e já era. A gente só quer jogar o jogo. Então, fazer mais pessoas que querem fazer isso, não, não tem como te dar a resposta agora que a gente vai fazer. Quem está pensando em voltar a que porque tipo, eu não quero liderança, não quero dor de cabeça, quero só jogar e me divertir. É, o que eu falar? O jogo tem muito potencial de muitas coisas legais para fazer no jogo. Pena que o jogo fica muito travado, fica muito coisa sem fazer, agora no nível 60 pra cima eu tocava as quests. as DG não tem mais nada pra fazer. Tá ficando um jogo massivo. Na época eu jogava o chinês tinha muito mais coisa pra fazer. E não tinha essa trava. E sei lá, até um jogo meio um pouco chato, por sinal. Mas eu vou continuar jogando e gravando porque acho que a galera gosta de ver os vídeos e gosta de conteúdo novo. Mas. Eu vou reduzir os vídeos de Carlos zodíaco por umas 3 vezes por semana E vou dar entrada em outros vídeos pro o canal Que vai ser o Soul Park, que eu já tô com o jogo instalado aqui Que eu pretendo hoje quando chegar da escola ver se eu gravo Sim, eu voltei a estudar A mulher forçou porque não terminou o estudo ainda Mas vou lá terminar o estudo agora e... CS, quero gravar e quero ver se eu gravar algumas partidas de lolzinho. Quem vai me ajudar no CS aqui é o parceiro Minecraft Certo, Mani? No LOL? Ih, no LoL tem o que? Bronze? Não, para tá 3. Ah, tu vai me ajudando o que lá então? <risos> ah, tá. Vou, pretendo jogar um LoLzinho também com o Soucha, que o Soucha também joga um LoL, né Soucha? Soucha tá aí na sala? Ih, parei. Ah, ele mudou o micro. Sim, pô. Eu e o One. Ah. Aí, joga. O One Hit virou minha inspiração, né One Hit? Ah, um ponto que eu mostrei pra, pra minha mulher a foto de como tu era, como tu ficou a mulher só olhou pra meu e falou Amor, tem que entrar na academia, é. tem que entrar na academia Enquanto eu falei que ia entrar na academia esse mês, ela, não, ela ficou com o cara fechada pra mim Ficou com o cara fechada, não queria abrir sorriso, nada Daí é que eu é. falei, tá bom amor, eu entro na academia, nossa, ela abriu um sorriso Então ela virou uma inspiração, filho Ah, que isso. Galera também que. Te juro, se vocês verem a foto dele, vocês vão ficar surpresos. Não tem como. Tu olhar para as duas pessoas e tu fala, não é a mesma pessoa. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. <risos> Ele mudou por causa da saúde. Pode falar, Bonito. Realmente não é, na verdade, não é que É 40 quilos a menos. Em três meses, né? Meu, eu olho para quem eu fico surpreso, eu fico pensando, caralho, eu conto a mulher eu olhava para tu como é, tu pra, como é de julho, eu tô olhando para o conto agora e ficava com assim, uma de raiva, filha da puta, puta que pariu, eu estarei me morrer de raiva, mas ah, então galera, pro vídeo não ficar muito grande, foi só isso, foi um vídeo bate-papo, é, explicando o que aconteceu com a Guild, para a galera não saber, porque tipo é melhor fazer um vídeo explicando porque atinge mais gente, mais pessoas ver do que uma só ou duas eu falando. Assim a galera sabe o que aconteceu. Galera, eu quero me deixar bravo, fica dando dislike aí. Dá dislike aí no vídeo. Junta a galera, faz massiva. Aproveitei, mete dislike, mete comentário aí que eu não tenho. Aí. Vai, manda, manda, manda. Trovoca, gasta dinheiro mandando no mundo aí. Vai, eu quero ver vocês aí, ah, vocês querem me irritar? Me irrita com alguma coisa que não seja do jogo, cara. Ou seja, alguma coisa que eu gosto. Aí sim, aí tu consegue me sentir irritado. Mas não sendo nada disso, então. Ah, seja o canal, compartilhe e falou!